Um Minuto do Sucesso Márcio Miranda Olá, eu tava passando aqui por uma rua movimentada de São Paulo quando eu vi este imóvel. Dá só uma olhada quantas placas existem vendendo o imóvel. Parece brincadeira, gente. Olha só, são cinco, seis placas diferentes de imobiliárias diferentes. Isso quer dizer alguma coisa. Primeiro sintoma que o dono desse imóvel não acredita em nenhuma das imobiliárias, porque se ele acreditasse em uma delas, ele dava exclusividade. Então, já que ele não acredita em nenhuma, ele tenta com todo mundo. Qual é que é o resultado disso? Primeira coisa, ninguém vai divulgar muito o imóvel, já que se alguém passar por aqui tem placa de mais cinco concorrentes. Então, ao invés de ter uma divulgação maior, possivelmente ele vai ter uma divulgação menor. Segundo, Alguém que passe por aqui, como eu que estava passando. Para qual dessas placas que eu deveria ligar? Olha só, aparentemente é tudo igual. Tem algumas empresas que são mais conhecidas, como a Lopes. Tem outras que são mais conhecidas na região. Então, talvez tenham mais imóveis similares a esse. Para quem que eu deveria ligar? Bom, imagine que eu ligue para todas elas. O que, que vai acontecer? Eu vou tentar fazer um leilão de preço. E isso só vai resolver com quem me der a melhor condição, eu vou jogar um contra o outro, eu vou ver quem me atende melhor, quem negocia melhor, quem corre atrás do meu dinheiro, quem faz um follow-up mais inteligente. Então a diferença não está no imóvel, o imóvel é igual para todo mundo. A diferença está na qualidade do vendedor, do corretor. Isso como qualquer negócio, dificilmente existe hoje uma exclusividade de um produto. Muita gente vende a mesma coisa, até mesmo um imóvel em lançamento, já que o assunto é este, tem duas, três corretoras, três estandes embaixo, vendendo o mesmo apartamento que nem ainda foi construído. Você imagina a guerra de preços que isso vai incentivar, melhor para o cliente. Enfim, eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que é corretor de imóveis. Eu queria saber para quem que eu deveria ligar? Por que, que eu deveria ligar para um e não para outro e como diferenciar? para conseguir fazer a venda para o cliente, tá? Você que está aí no YouTube, que está aí na, no iTunes, no podcast, no nosso grupo de WhatsApp, enfim, onde você estiver, eu quero saber a sua opinião, inclusive no Instagram, tá bom? Me diga para quem ligar, por que ligar e como fazer essa venda. Grande abraço e bons negócios para você!